O oh, é piloto de avião, mecânico e agente secreto, fiquem calmos. O cara pulou de ponta, tobogã do amor, ó. Oh. Morcegos. Você acha que tá pior? Os caras caem no tobogã, zoeiro. Aguinha. Momento de respiração, hein, jogo? O, o que? Momento não respiração. Ô, oh, louco, jogo. De bar da água. Vamos nadar então, tio. Ô, oh, pelo amor de Deus, hein? Fez, ó. Ó, sorte que o Leo, um. mesmo no hard, o cara respira pra caramba, hein? Pois é, tá rolando um tuts-tuts aqui. Vale isso oh. Ó Continuar nadando Sim. Peraí, será que a gente veio pro lado certo? Por aqui mesmo, né, Leon? É isso mesmo Mas a barra do Leon É gigante, o cara é profissional Da natação Cabreiro, né, meu... Vamos ficar esperto no chão, hein Vamos ficar esperto com as paradinhas Ó, oh, já tem locks. Oh, oh. Nossa senhora, o Gordizila tá, tá na área, tio. Ó, continua, Leon. Não olhe pra trás. Eu não sei agora se eu voltei, tá, jogo? O jogo roda a câmera, roda o Leon. Aí ferra, hein, jogo? Ah, meu Deus, é hard mesmo. Caramba, esse negócio é meio Salve. complicadinho, né? Ó, ó, é seguir Helena. Tranquilão. A saída tá pra lá. Tem um buraco pra cá. Pera aí, será que é pra cá mesmo, Leon? Vai lá e vê. Se inscreve aí, tio. Olha, gente, tá num buraco altamente sinistro, hein, tio. Será que é um atalho? Pô, oh, tem zumbi, tio. Ô, oh, mas ele tá nadando do lado do Leon. Rapaziada, é, tem altos mergulhadores zumbi! Com a fúria moro, de três cavalos tático moro? Eu disse! Nossa, eu cheguei forcando. Bate neles, Helena. Isso. Vaza, Leon. Nossa senhora. Rapaziada, é, tem a caveirinha aqui, hein? Oh. Ó. Continuando, ó 40 metrinhos, viu? Tamo perto, vamos por baixo que os Locks não pegam Beleza Já avistamos mais locks esperando Tem que ficar com calmo aqui E passar por cima agora, hein Vai grudar, vai grudar a perninha Rapaziada, onde é que é agora? Acho que a perninha acertou, tio A gente deu um loop ali Cavacos, cavacos nossa, por onde que a gente vai cima, Não é O. O. Helena! Não! O Gordizila pegou os caras, hein? Nossa, peixão sinistro, hein? Me jantou a Helena já. Pera aí, ele mordeu a Helena. Nossa, deu certo, tio. O espaço mais R. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Isso, não. Ah, sabendo do seu olho, seu louco. Ai, valeu. Se inscreve aí, tio. Au. mente. Oh, meu Deus do céu. Cheguei só ao cavalo. Agora a Helena já tá lá em cima. Olion. Carol, que é disso. Helena já tá lá aqui. em cima? Não vi. Ok. I a place to climb up. Bem no deck. Poxa, já disse que eu não estiquei não. Tô lá lá. Segue, Helena, eu vou para cá. De uma volta. Pois sim. Ó. Beleza. Helena. You do something about these bars? I can try. Hold on. Ser. será que vai ter locks aqui na água? Com certeza. Oh, meu tal. Isso, Helena. Tem que chegar em 50 metros. Flipa, ali. Leon, Ele tá aí. Leon. O jogo. Nossa, língua gorda, tio Ah, meu Deus O cara tem uma vispa na língua Ah, vai é pegar Ah, Leon Nossa senhora, acertou a gingivona do cara, hein ah, Continua, Leon, vai Pode ir oh, não. Eu Preciso okay. de apoio Ah, oh, deu câimbra no Leon Deu câimbra no caverninha Vamos, Leon Ah, meu Deus ah. Ah, pegou. É. Pegou não, tio. Pegou não. A Helena tá ali. 16 metros, Leon. Vai. Vou deixar o Ok! Nossa senhora, quando acaba a amizade começa outra! Nossa, deu pelada bem na nuquinha. Pegou! Beleza, vai Leon Tá quase. Ô oh, meu, peraí. Beijo, Maria! Rapaziada, acho que deu certo agora. Deu certo. Ah, meu Deus do Rapaziada. Que é academia de 30 dias, tá? Jogar Resident Evil Six. Tem mais 7 mil calorias. Mas valeu a pena, cara! Só nesse nível aqui, tá? tá. Calmo! Um pouco zoeira, é isso? Ixi! Salvou o game bento! Pega essa arminha! Carrega-a! Ó! Fica ser acertar de gengivite do logo ai oh. o jogo beleza, agora vai, agora vai parou o para tá vítima. Tá vítima. Oh, Menos o Goldzilla, ele vem cabreirão. O oh, meu Deus, acabou a bala. Mike Dynamite. E eu trocamos de arma ainda. O <risos> Você que era o primo do Gordizila, hein, tio? Explodiram, hein? O okay. quê? Ele está esterilizando a área. E destruindo evidence. evidência. Como ele poderia ele? Obrigado por Deus vivo. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. Only oh, just China. China? Yes. Take a look at these. Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe six months ago, called the C-virus. C-virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hanagan. I need you to fake our deaths. Como é que é? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China. Поез하자 Шинна. Here we go. А голе, ео в Шинна. under Chinese airspace good how are you holding up why didn't you turn me in you could have cleared your name maybe but it wouldn't wouldn't stop simmons besides you started to grow me a little bit come back and Ô, oh, louco! Olha o fusca, tio! Turbulências e tudo mais, hein? Vamos se preparar aí, Liu. Ó. Oh. Faris de teta, tio. Aqui não é brincadeira nenhuma. Pura essa moto. Ah! Aí, Chega abraçando. Aí, vai. Ah! vai abraçar. Ó. Que oh, isso? Ele, Leon? Oxa faris de teta? É o quê? Ai, vai abraçar o Leon. Deixa pra mamãe. Uh, o Leon, pelo amor de Deus, hein? Encurralô. Encurralou. Beleza, vira. Vapa. Cadê logo? Oh! é forte. Ó. Oh. Saiu de boa. tio. Flipou para fora do avião. Tranquilo. Ó, ó, ó. Calda tá zoada. Vamos para a cauda do avião. Sim. Hum. munição de pistolador. Temos cinco balas descopretas. De só tem uma granada, hein? O jogo tava dando altas granadas. Óbvio, tá rolando um Matrix Elsons aqui. Ó, a gente aqui! De boa! Deixa, deixa a gente aqui que ele tá de boa. Beleza, a situação está tranquila. Estamos sem piloto do avião. Ih, tá com um problema na cauda. E tem um zumbi doido por aí no avião. É, tranquilo, o Leon tá calmo. Ó, entrando aqui. Baúzinho. Sempre tem um tempo pro baúzinho. Joias, preciosas. Rapaziada, é, se acontecer algum. Alguma coisa no avião que você estiver aí viajando. Vai lá atrás. Sempre tem um o volantinho. O volantinho salva qualquer tipo de avião. Tá tranquilo. Ó. Beleza, abrimos a porta. Ô, Helena. Fica junto, hein? Pelo amor de Deus. Ó, agora é tranquilo. hein? Trancou. Uhum. Beleza. Ô, jogo. Nossa, tudo no hard, arranca a vida, hein, cara? Deve fumaça agora. Ô, Leon. Olha é aqui, tchau. ó, ó, ó. Vai. Essa tá dura, hein? Vai ter que os dois juntos. Ó, o volante mestre. O um giradinho profissional. Beleza acho que tinha um item aqui no chão. Pô, é, viu? Tô tranquilo. Falei. Fica na boca! Ok! Ah, uh, antes de porrada é que eu vou te dar... Oh, meu Deus, já falei de treta. Beleza. O que que nessa Ó, tô preta. Ô, Leão! Ô, meu... Oh! Oh! Nossa! tem tempo pra matar o Loki. Oh, vai abraçar o Leão. Abraçou. Peraí, não abraçou, hein? Deu tempo, deu tempo Descobreta é, Ó Coisa, tá arrancando a vida Você é hard mesmo, tem que abrir a paradinha ali Ó, ó, oh, tem um sprayzão Ó, oh, meu, deixa um sprayzão ali, hein Ai, Leon, vai Ai <risos> Deu certo Coisa, tem como pegar o sprayzão ainda? Fala que tem Sim. Beleza, puxa, puxa a manivela, só Coisa, tá em perigo Ha <risos> Olha aí! Quem manda ser gordo? Gordo rola! vou ficar esperto, Ó, oh, natação agora! Natação! É de boa! Abriu ali! Oh! Oh! Nossa! Calculado! lado. Vamos lá, Leo! É de boa! Tranquilão! Puxa, Helena! Oi, Helena! Beleza. Para Beleza, vamos lá pra Estou cabine, calma. hein? Vamos pra cabine. Vamos lá, Leão. Eu vou no caneco, rapaz. Olha, o negócio tá tudo envenenado, oh, tio. Ô, louco ainda. Tem zumbi. Ai, nossa. Meu Deus do céu, tem zumbi agora, nem é passageiro, mais, o cara já virou. Vem jogo. Ficou pretão aqui com duas balas só. Vaza, Helena, deixa quieto. Deixa quieto que o negócio tá louco. Eu voltei, jogo. O jogo, você tá me enganando. Ó, ó, a Loki tá bem aqui. Família, família. Ó. A gente vai ter que bicar esses Loki no bicudo, hein? Vai na caveira. Ó, zoi, zoi. Beleza. Vem, Helena Rápido Ó, oh, mais locks aqui Acabou a bala, hein, jogo Agora, Leon, vai Tô Louco Olha, bem na hora do, do momento crucial do chute do Leon Oh, meu Deus, chegamos tarde demais Pera aí, jogo Ó, oh, alto, zumbi Ele chega a bater okay. Nossa, é maleta na cara, hein Ó, oh, agora, Leon, aproveita o cara já tinha recuperado o fôlego. Estourou um lock. Estourou outro lock. Estourou outro lock. Rapaziada, vamos ficar calmo, hein? O que que acontece? É vamos abrir a porta aqui, vamos. Ó. Okay. Oh. Ela levanta. Pois é, tá calma. Ah, tranquilo. Oh! O avião Agora ferrou, tio. Aí é sintomas de queda, hein, Leon Você viu, né? Vaza pra cima, Joe Peraí, peraí, aí. será que tem item aqui? Vamos, vamos olhar rapidão antes que o avião cair Dá, dá tempo, o avião não caiu ainda Ó. Nada, hein, O tem... Ok, tem família inteira aqui? Ó. Agora, agora, agora Rapaziada, você é uma limpa. Oh, o avião tá caindo. Oh, meu Deus do céu. A gente vai chegar nessa cabine pinta? Vai lá, Leon. Põe, Leon. Põe, meu Deus do céu. Rapaziada, asa esquerda, turbina direita. E, e, e a traseira. O que? Leon, é piloto. Que tá, o Leon é piloto. Pode ficar calmo. Ó, ponto de continuação. Olha, monta aí tio, é nóis! É tudo nóis! Você faça algo que eu não... Ó, ó, ó! Primeiro, off the autopilot to restore manual control. Onde Onde que tá? O botão. O na 3 3 3. Botão 3. Automático! Também nem tá ligado tio, tá aqui na direita. Pronto, Auto automático! Não! <risos> ah, desgou o botão ali ó. O que está acontecendo? Pera aí, jogo! Okay, now Alavanca right do lado side. direito! Okay. Ai meu! Oh, meu zumbi tá, tá atrás! Eu tô trocando ideia com o piloto! Pra cima hein! E aí, jogo? Onde agora? O zumbi tá trocando ideia comigo! Onde que acelera isso, tio? Tem que Almost there. Força, Leonel. Vou pra cima. Vou pra cima. Aí, de boa. Pô, você vai tomar num caneco. O cara caiu de avião no meio da cidade. A Eida tava do nada em cima do trem. Rapaziada, tá ficando um pouco sinistinho demais. O que, que acontece? Ó, oh, ó, oh, o Leon tá de boa ainda. Por quê? É o Leon. Tá de boa. Ele é piloto. Eu já cai no meio do fogo. Leon? Oh, meu Deus do céu. Essa vozinha. O quê, tio? Sherry? O que você está fazendo I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? Th there must be some sort of mistake. I report to Simmons. Como é que é? He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? Uh... Oh oh oh I need to know. Uh, Jake! Nossa. Let me handle this. Look your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back claro. in the city. Fair enough. Oh, Look out! Okay. okay. Vamos lá, Leon o avião. <risos> ok quê? Tio o garrista tio um agado, cara. Paseado ex gilfren can qu. Nossa, Agora eu quero ver tio, o garrista. Garrista Ó O zóio dele nem sente Peraí, tá vindo, hein Ó, escadinha, escadinha Vaza Ó, o cara tá colecionando os locks ali, hein ó, ó Eu lembro dessa parada aqui, tio Ó, ó Tem umas paradas que empurram aqui Peraí, aqui tem, tem mais coisa aqui? Sim Ah, <risos> é, tá de boa de Deixa os locks dele estar tá lá embaixo O meu tá tranquilo Ó Fica pro outro lado Peraí Vamos pegar item, tio Item Fiquem calmos. Sobe tranquilamente aqui. Pica as caixas. Ó, oh, granada. É, vá com calma. Resident Evil é assim. Nunca vai direto de peito nos ó oh. Tranquilo. Altas caixas. Ali, ah, você vai pegar uma de caixa. Vai, vai. Mas é, os caras cara aguentam lá. Calma. Agora a gente pode trocar uma ideia. Nossa, tá fazendo coletânea ali. Eu tô fácil e bala Pegaram todo mundo, tio. Calma que o Leon vai salvar. Ó oh, o Loki, ó. ó. Peraí, o cara não morre não, hein, jogo. Se eu atirar aqui, todo mundo morre, tio. Ó. Pronto. Aí solta, hein. Não abre, não? Tem, tem mais, tem mais. Pera, vamos pular, vamos pular, vamos. Ah, ele sobe, não é desce, é sim Ó, oh, vamos atrair o Loki perto dos bairros aqui Ó, oh, ó oh. Aí cai, Loki, aí cai pera aí não cai não, hein Nossa senhora aí <risos> tá jogando futebol com a Helena Ô, oh, louco Peraí, aí, pera aí. Soltamos o Loki Ó, oh, tá espagando de machão, mas é o meu que tá soltando Eu tava brincando Nossa, peraí Ó, ó, tem mais parada ali em cima e vamos, vamos dar um jeito de lá. Ó, o oh, oh, Loki saiu, foi pegar mais munição. foi pegar alguma arma pegar nova. Ó, oh, tem mais parada no chão aí pra gente explodir. 20 metros. Flipa ali, vaza. Ó, oh, louco! Rapaziada, oh meu Deus do céu! Você quer o que é O meu amortece! Cara, desce, cadê o Loki? Toma seu Loki! Não sei. É muito jovem que está acontecendo Vamos! Vamos! O é o Leon vai ser mecânico agora? Então vai, vai, vai, vai, vai. Vamos ficar calmo. O Leon tá aqui. Ó, o busão não tá pegando. Chama do, do apocalipse. Antes de mexer no busão, pega as caixinhas. Aí oh, você abre. Que atrás, ó. Mas é, eu chamei a Helena sem querer. Você viu o veneno que ela ficou? Are you okay. <risos> oh, meu Deus, ó. Vai lá, Leon uma parada. Fique calma, O Leo vai arrumar. Isso. Ó, o Leo é piloto de avião, mecânico e agente secreto. Fiquem calma. Ó. Ok, let's move. Roger! Ô busão! Ah, Olha o Fusca tio! Flipa naquele lock lá, eu quero ver se ele aguenta tá ali hein? ó pera aí, pera aí vamos pegar a minha o jogo vale isso também ó ó olha o carro aí sim esse locke não morre não morre então ó abre um buraco aqui olha onde é que eu tô em Nevada Califórnia. Ponto de continuação. O que eu disse? Ele já não é mais o garrista. Porra, o que ele vai fazer agora? Ô, oh, louco, garrista 2, level 2. Tio, agora fechou. Fechou <risos> a treta. Dá carrinho. pega a punção. <risos> carrega. Ó. <risos> oh. Cheio de caixa, tio. Oh, eu meu Deus. estava esperando que você ah, o, o Leon tá no comando. Fique calmo. Fique calmo. Ah! Oh, Ó, o cara tá ali. Peraí, peraí. O Caberninha quer subir na parada lá. Onde é que é aquela escada, Benta? Não tô lembrado, não. Ó, oh, tem mais... Mais itens. Ô oh, Leon. Ô oh, Leon. Munição de magno! Vamos coletar. Vamos juntar as munição. Ação e diversão. Se o Loki não morre. Mais caixa aqui. Ó, oh, o caverninha que é aqui, tio. Ó, oh, tem mais barril pento ali. Tem que ir pra direita. Ó, gente eu bem onde que o Loki tá, hein? Você para é pra cá. Não, não. Ó, ó, TH profissional agora, hein? Vamos ficar esperto. Onde que é a parada, jogo? Eu nem nunca vi. Tem que ter uma escada penta aqui. Será que eu tenho que apertar o botão aqui? Ô, oh, louco, jogo. Aí não acha é nunca, hein? Ó, oh, flipa. Agora é bujão nível 30. Aí você vai ver. Vamos meter fogo nesse Loki, vamos. Ó, oh, ó. Oh. oh, tava zoando, João. Calma aí. Ah, <risos> Desce aqui, vamos ver se é o cara mesmo. Desce com essa garra Loki sua. Ó, oh, já vira atirando. Cadê o Loki? Ah, tá subindo. Deixa o Loki descer. Calma, a gente toma um café de buenas. Olha, ele tá lá, hein? Ó, oh, Vai é daí, Sherry, vou explodir vocês junto. Deixa, deixa a Loki, ó. Explodiu, Beleza, ele pegou a Sherry. A gente vai pra cá, ele vai vir aqui, ó. Tá muito perto, hein. O Loki vai vir. É, a Sherry foi junto, hein. Ela tá Loki junto com o cara. Mas eu acho que tem mais outro joãozinho do amor. Ó, oh, o cara tá fazendo coletânea, alto, o que ela tá com o Sherry? Oh! Rapaziada, pegamos, pegamos, é agora, bico dele, Leon, vai, aproveita. Oh, nossa, rapaziada, nada mata o cara, exceto a butinada do Leon, ó. Oh. É a Sherry, Sherry. Simmons. Sherry, listen. Until we get there, I need you to They be alright? Jake vamos ver se o Jake é bom mesmo, hein. O Leon tá botando uma fé. Tranquilo, ponto. Ó, de... ó, oh, oh, oh. fala, com ela. You went dark after the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. Oh, oh porta dupla. Oh my dear cell. Vermelha. Sherry said she was meeting Simmons in the Kuon Lung building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. Pois é, chegamos no final de mais um gameplay, espero que vocês tenham curtido esse gameplay Deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Compartilha essa porcaria, tchau!